Conselhos sobre o Trabalho Intelectual, Louis Riboule. Capítulo 5 Faz um bom uso do tempo que Deus te dá Sobre um quadrante solar, em Oxford, estão gravadas estas palavras, Pereum em Putantur, isto é, as horas se vão e nós prestaremos contas. Não há pessoa para quem o tempo não seja um tesouro precioso, ele representa o trabalho, a aquisição dos conhecimentos, o cumprimento do dever, o mérito. Mas ele é sobretudo precioso para ti, meu querido amigo, que estás em um período decisivo de tua juventude e mesmo de tua vida. Lamenais escrevia a um rapaz, encontraste na idade das decisões. Mais tarde, todos sofrem sob o jugo do destino que se impôs, gemem na tumba que ele cavou, sem poder remover a pedra. Os cinco anos que decorrem dos quinze aos vinte anos são capitais na vida. Cinco anos, escrevia o padre amado alguns anos antes da guerra, são somente 85 dias durante os quais um jovem deve criar o seu futuro. E talvez aches que não vale a pena consagrar a essa coisa 85 dias. Calculamos, podemos fixar em 4 mil francos, o mínimo, a quantia que uma família muito modesta precisa para suprir as necessidades, a 4 por 100, é a renda de um capital de 100 mil francos. Por conseguinte, nesses 85 dias, tu deves, meu jovem, amontoar este capital ou qualquer outra coisa equivalente. No dia em que te deixaste levar pela preguiça, diz, no momento de dormir, hoje perdi pelo menos 50 francos, seguramente de 8 a 5% do capital que deve constituir a minha fortuna e de minha família. Se isso voltar a ocorrer, perderei, pouco a pouco, a fortuna e todo o tesouro de minhas melhores convenientes esperanças. E com que facilidade se malbarata o tempo? Tal indivíduo que não permite a ninguém se apoderar de seus campos, diz Sêneca, e que recorre às armas, ou ao menos aos juízes, caso a menor contestação se eleve entre ele e seus vizinhos no que se refere aos limites recíprocos, deixe invadir seu tempo por toda a sorte de pessoas. Não achareis ninguém que consinta repartir convosco o dinheiro, no que concerne, contudo, ao tempo, distribui-se a todos. Com efeito, os mais econômicos, os mais ordeiros para todo o resto, Passam facilmente horas, de cada dia, em curiosidades vãs, em conversações ociosas, em leituras frívolas, em devaneios perigosos, como alguém disse com espírito, eles pesam seriamente ovos de moscas em balanças com teias de aranha. O poeta deplora tal desperdício, de estéreis inquietações nosso dia está repleto. Sua matilha, sem compaixão, nos caça até a peda do fôlego, nos empurra, devora, e a hora útil nos foge. Goethe enchia-se de indignação diante do espetáculo de enorme desperdício que faz a humanidade desta matéria preciosa e rara, o tempo. Como uma espécie de fervor tátil, queria deter entre as mãos este estofo parcimoniosamente medido. Ele apelava a todos os meios que tornassem a textura sensível e palpável. Cada um de seus dias estava marcado por uma divisão nítida e lúcida do tempo. Cada hora encontrava-se sob o sinal positivo. Vigne constatava igualmente com a amargura a perda de tantas horas preciosas. Quanto mais me adianto, dizia, mais percebo que a coisa essencial dos homens é matar o tempo. Como o pequeno polegar, ao partir, encheu a mão de grãos de milho e os jogava pelo caminho, assim Deus nos enche a mão de dias cujo número é contado, nós os semeamos pela estrada com despreocupação e sem nos assustar de ver diminuir o número. E nós temos, cada um, uma maneira especial de matar o tempo, faz notar o Padre fábio Ficar desocupado, entreter-se com os nadas, vadiar, tagarelar, devanear, adiar para o dia seguinte a ação que devia ser realizada no mesmo dia, dormir imoderadamente, prolongar recriação em excesso, divertir-se por assim dizer com a ocupação presente, entregar-se a atividades triviais, são estas somente algumas maneiras com que habitualmente se perde o tempo. Pensa que o tempo passa com uma rapidez assustadora, é uma sombra, uma nuvem que se dissipa, um nevoeiro que os raios do sol afugentam. O momento em que falo, em que dito, em que escrevo, já está longe de mim. Quando deduzimos as horas e os minutos absorvidos pelo sono, pelas idas e vindas, pelas refeições, recreios, visitas, passeios, doença, langor e lacidão, tristezas, lutos, conversações inúteis, constatamos que a parte deixada ao trabalho sério é extremamente pequena. E é com estes instantes bem curtos que preparamos o nosso porvir. Gladstone dizia, Crede-me quando vos asseguro que o bom emprego do tempo vos pagará mais tarde com um lucro acima de vossos sonhos mais brilhantes, e que sua perda diminuirá a vossa estatura intelectual abaixo de vossas previsões mais sombrias. O tempo perdido não se recupera mais. Longe disso ele se vinda e seu aguilhão é terrível. Que tristeza ter que dizer mais tarde, se eu soubesse. Se eu tivesse empregado melhor o meu tempo. Há uma melancolia profunda nas palavras de Oracimã entre o nascer e o deitar do sol, duas horas douradas e ornadas, cada uma, com 60 pequenos diamantes. Nenhuma recompensa é ofertada, pois estão perdidas para sempre. Examinemos de perto alguns inimigos do bom emprego do tempo. Em primeiro lugar, não esqueçamos que toda paixão má é um obstáculo ao estudo, ela conserva na alma uma agitação que a afasta dos deveres de Estado. Trabalha, pois, a fim de extirpar de ti tudo aquilo que não esteja em conformidade com a lei de Deus, e o estudo se te tornará mais agradável. Coloquemos em primeiro lugar entre estes inimigos a indolência e suas diferentes formas. Ela te dirá que nada se apressa, que o trabalho pode ser retomado no dia seguinte. Amanhã. Eu te direi, minha alma, onde te levarei, amanhã? serei justo e forte. Não hoje. Estamos seguros do dia de amanhã. Ora, o amanhã terá sua tarefa especial que necessitará de toda a tua aplicação, e o trabalho em dívida será expedido às pressas, caso, entretanto, tu te ocupes dele. Sentirás na alma um protesto contra esta negligência. Aproveita a hora presente. Somente o presente te pertence. O passado está morto, Deixe os mortos enterrarem os mortos e encontre o dever que te reclama. Ruskin colocará sobre sua escrivaninha um pequeno bloco de granito no qual estava gravada esta palavra, Today, isto é, hoje. Era um convite discreto com o intuito de não confiar para o dia seguinte o que devia fazer-se no mesmo dia. Se não for combatida, indolência se instala soberana, e sob o nome de preguiça, torna incapaz todo esforço generoso. O espírito em repouso não prepara uma vegetação mais vigorosa, mas sim ervas daninhas. Algum pensamento de amor próprio, alguns resquícios de sentimento de honra, algumas censuras amigas poderão excitá-lo de vez em quando, o desânimo e lacidão retomarão rápido a dianteira. O preguiçoso declina pouco a pouco, ele assiste ao impasse de suas faculdades, sobrevive à sua própria ruína. A preguiça manifesta-se com frequência sob a forma de amor desregrado pelo sono. Após uma jornada bem cheia, longas horas de repouso são indispensáveis, mas toma o hábito de deitar-te e levantar cedo. O mundo pertence a quem madruga, diz um provérbio. Buffon afeiçoou-se muito ao travesseiro, mas a preguiça causou prejuízo ao seu trabalho literário. Prometeu recompensar Joseph, seu serviçal, se conseguisse fazê-lo levantar às seis horas. Joseph conseguiu com muito esforço. Buffon lhe mostrou gratidão, e escreveu na velhice, devo ao pobre Joseph vários volumes de minhas obras. Bossuet levantava-se às duas horas da manhã a fim de ganhar tempo para a oração e para o estudo. Newton se levantava também muito cedo. No inverno, diz ele, antes que o sino chamasse o homem ao trabalho, no verão, imediatamente com o pássaro mais matinal ou poucos instantes depois dele. As leituras frívolas são o um inimigo temível do trabalho sério. Quantos minutos perdidos ao ler os fatos diversos dos jornais, os artigos às vezes bem pobres de certas revistas, os magazines, as publicações esportivas, os romances da moda. Neste contato facilmente malsão perdisse frequentemente mais do que momentos preciosos. Eu vos desafio, diz o padre amado, eu vos desafio encontrar em um só jovem que, após ter lido, nem que seja alguns capítulos de um romance interessante se põe a resolver um problema de matemática ou aprender uma lição de medicina ou de direito, não é possível. A imaginação, excitada por situações romanescas, turva o estudo refletido. No meio de senos e cossenos, de equações e logaritmos, saltam as imagens absorventes do romance, como esses duendes e diabinhos que, antigamente, acreditava-se, ensaiavam distrair os eremitas quando estes se colocavam em oração. A vulgaridade, a falta de ideal, a ausência de alvo preciso, eis ainda inimigos perigosos. Graças a Deus, pensas no teu futuro, mas pensas nele com seriedade. Empregnas o teu espírito a ponto de perder raramente de vista o resultado ao qual pretendes chegar. Somos fortes quando somos um homem de uma ideia só. Arquimedes dizia: Dai-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Goethe diz ao homem de ação: Faze de ti um ponto de apoio e levanta o mundo. Fórmula excelente. Querer trabalhar, mas fazê-lo sem energia, quando vem o um momento, contar os dias que separam de um feriado ou das férias, é conduzir-se verdadeiramente como jovem inteligente. Mais tarde, crê, não se age de outra maneira. Quer-se sem querer, e assim a vida, sem ser sempre má, não dá o seu pleno rendimento. Olela Prune escreveu uma página célebre sobre o que ele chamava de o não-emprego da vida. Não ter senão uma vida uniforme, Medíocre, sem grandes faltas, diz ele, entendo, mas levar uma que seja ociosa, inútil, é um mal. É preciso ver o que é um mal e senti-lo, dizê-lo e dizê-lo a rodos. Seguramente, é um bem não pecar, pecar quase nunca, mas não é o bastante, e se se persuade que é bastante, aí encontra-se o mal. Uma vida lândida, desocupada ou cheia somente de coisas fúteis, uma tal vida, ainda que curta, por assim dizer, inocente é certamente má. É uma vida malograda. Evita apaixonar-te pelo jogo e foge das conversas ociosas. Sem dúvida, é preciso distrair-se, é uma necessidade. Mas é indispensável, como acontece, uma vez por outra, passar assim tardes prolongadas, noites quase inteiras. Que é que se fará no dia seguinte se não bocejar e dormir? Um jovem que se apaixona pelos jogos de azar pode ser considerado perdido para todos os trabalhos sérios de sua idade. Não é mais um jovem, é um velho prematuro, um homem usado, um cadáver moral. E quantas desordens podem nascer desta paixão? Sobre as conversas ociosas, haveria muito o que dizer. Encontram-se, muitas vezes, entre os estudantes, agentes de novidades, curiosos que rondam a procura do inédito. Tornam-se frequentemente importunos e são flagelo das pessoas ocupadas. O duque de Newcastle padecia deste defeito e Lord Chesterfield dizia dele, sua alteza perde uma hora cada manhã e passa o resto do dia a correr atrás dela. Mantém distância destes vespões. O pai de Henry Rochefort escrevera sobre a porta do seu gabinete, o tempo que o destino me deu, este pouco tempo é todo o meu patrimônio. Não me aposto do tempo alheio, e quero que me deixem com o meu. Na sala de redação de um jornal, colocou-se o seguinte cartaz para os importunos que tinham a compreensão lenta, roga-se as peras que não embolorem aqui. Monsenhor de Rousse era inimigo de conversas inúteis. De bom grado teria escrito à sua porta como a senhorita de Lespinasse, aqueles que me vêm ver honram-me, e dão-me prazer aqueles que não aparecem. Até mesmo as preocupações excessivas da saúde tornam-se obstáculos ao bom emprego do tempo. E grande número desses rapazes gordos, bochechudos e rubicundos que se dizem sempre fatigados. dor de cabeça, estômago pesado, dores vagas nos membros, abatimento produzido pelas depressões atmosféricas, labuta exaustiva que acabam de levar a cabo, tais são os motivos graves que os impedem de entregar-se ao trabalho. O tempo escoa-se junto a um não fazer nada. Perdem pouco a pouco todo o vigor intelectual. Mencionemos ainda os minutos consagrados às coisas fúteis, aos queixumes estéreis, às quimeras de uma imaginação entregue aos caprichos. Sei vigilante. Todos esses inimigos rondam silenciosamente em torno de ti para te roubar as horas de trabalho. Mais tarde, deplorarás a condescendência laça que tens para com eles. Uma personagem de Dom Carlos de Schiller diz, as horas perdidas de minha juventude me endereçam reprovações ruidosas como se fossem dívidas de honra. Com efeito, quando se desperdiça tantos momentos assim preciosos, vem um dia em que, na alma, um remorso vago se insinua, dizia Psichari. Pensa-se acerca da juventude perdida em tantas horas laças, horas que nada criaram, e uma pontada no coração que faz muito mal. Um bom meio de empregar utilmente o tempo é agir com ordem e segundo um regulamento sabiamente estabelecido. Respeita, ama o regulamento da casa onde estudas além de ser expressão da vontade de Deus, é o resumo da sabedoria e da experiência daqueles que estão encarregados de tua educação. Não sejas um desses espíritos independentes, quase sempre limitados, que acham que nada está feito à medida. Aceita com alegria os sacrifícios que ele impõe ao teu amor próprio e à tua fantasia, ele será teu guia, teu apoio, tua luz, a causa de teus sucessos. O primeiro conselho que dou aos meus filhos, dizia recentemente um general, é de ter um sistema de escalas. Sem horário preciso e constante, toda a vida se desperdiça. Fazer cada dia o mesmo trabalho, e à mesma hora, eis o segredo da força e do êxito. Quando compôs o seu diccionário, Litré impusera-se um regulamento invariável, levantava-me, diz ele, às oito horas da manhã. Enquanto arrumava o meu quarto de dormir, descia ao resto do chão, levando algum trabalho. Às nove horas, subia e corrigia até a hora do almoço, as provas vindas durante o intervalo. À uma hora, voltava-me à mesa de meu gabinete e lá, até às três horas da tarde, redigia para o Journal des Savants, ao qual tinha o compromisso de enviar regularmente minha contribuição. Das três às seis, ocupava-me com o dicionário. Às seis horas, descia para o jantar. Tornando a subir pelas sete horas da noite, retomava o dicionário não mais o soltava. Um primeiro impulso me levava até meia-noite, quando me deixava. O segundo me conduzia às três da manhã. De ordinário, minha tarefa acabava. Caso não estivesse pronto, prolongava a vigília, e mais de uma vez, durante vários dias, apaguei minha lâmpada e continuei a luz da aurora que nascia. Um bom método de trabalho faz ganhar muito tempo. Nada parece difícil quando se quer chegar ao alvo, dizia Napoleão, Caso se tenha encontrado o modo verdadeiro de proceder, encontrado isto, o resto nada é. Ele mesmo era um modelo de ordem e de método. Roderelli rende esta homenagem. Jamais um homem dedicou-se por inteiro àquilo que fazia e distribuiu melhor seu tempo entre as coisas que havia de executar. Nunca espírito algum foi mais inflexível em recusar a ocupação e o pensamento que não viessem no dia e na hora, mais ardente em procurá-los mais ágil em persegui-los quando o momento de ocupar-se tivesse chegado. Cuvier deveu a uma distribuição inteligente de suas horas de trabalho uma parte de sua imensa obra. Quando se pensa, diz Florence, nas numerosas atividades de Cuvier, fica-se espantado que um só homem pudesse bastar. Nenhum homem fez um estudo tão esmerado, e se posso dizer, tão metódico, da arte de não perder nenhum momento sequer. Cada hora tinha um trabalho marcado, cada trabalho um gabinete que lhe era destinado, e no qual se encontrava tudo quanto se reportava ao seu trabalho. Tudo estava preparado, previsto para que nenhuma causa exterior viesse deter ou atrasar o espírito no curso de suas meditações e investigações. Em seu laboratório, em Meldon, Bertelo tinha disposto tudo de maneira a não perder um minuto. Diante do visitante maravilhado, o grande químico fazia mover um púlpito giratório com 16 caixas nas quais se amontoavam folhas de papel. Cada uma dessas gavetas, dizia ele, recebe os papéis e os documentos que se relacionam a uma questão especial. Considera este caderno vermelho coberto de notas, de fórmulas, de algarismos. Cada página está marcada por uma data e um número. Transcrevo todos os dias as experiências cotidianas. No fim do caderno, o índice. Nele inscrevo, à medida e à vista da questão, o número das 10, 15, 20 páginas nas quais ela é tratada. Sobre este índice, a margem, os títulos das questões, assinaladas pelos seguintes sinais, este é R.P. Significa finalizado, redigido, publicado. Este outro, OF, zero, resultado negativo, mas questão finalizada, esgotada. Ainda este, O, significa impossibilidade de concluir com um resultado positivo ou negativo. É uma ordem matemática. Abordar os problemas com reflexão e método, examiná-los sem cansaço até esgotados, não os deixar senão após ter determinado a solução ou reconhecer o próprio desconhecimento. Eis meu sistema, e ele devo muito, pois é o único que permite um trabalho sério. Esta qualidade, ser pontual, desenvolve hábitos preciosos de disciplina. Devo todos os meus sucessos, dizia Nelson, ao hábito de estar sempre adiantado um quarto de hora. Certos sujeitos deixam aos outros a minúcia de fazer tudo no momento fixo. Não as tomes por modelo. A pontualidade é uma bênção da vida, ela supõe um império sobre si mesmo, é um assunto de ordem e consciência. Os retardatários são fatores de desordem, produzem a confusão e o enevamento. O secretário de Washington desculpava seus atrasos pelo atraso do relógio, troque de relógio, disse o grande homem, ou eu trocarei de secretário. Lacordaille era a própria pontualidade. Fazia cada coisa em seu tempo e de maneira acostumada. Todos os dias, às dez horas aproximadamente, ele se ocupava de sua correspondência. Nada era capaz de fazê-lo esquecer esta tarefa regular. Eu vi, dizia o padre Chocarne, já curvado pela doença, o rosto pálido e desfeito, recusar um passeio, quando lhe propuseram, numa dessas manhãs esplêndidas de outono, na Provença, Sob esse sol que o animava e o regozijava, responder simplesmente, não posso, é a hora de minha correspondência. O corpo arranjava-se como podia, submetido à escravidão do dever à hora fixa. Não somente serás pontual, mas utilizarás teus minutos com um cuidado ciumento. Esta arte de economizar o tempo permitiu a homens absorvidos pelo rude trabalho cotidiano levar o bom termo empreendimentos consideráveis ou sobressair-se nas letras e nas ciências. Cervantes, Calderon, Camões, Descartes, Malpertuis, La Rochefoucauld, Vigny, foram soldados, Deicon foi homem de lei, Rabelais, padre e médico, de Almarchais, fabricante de cerveja, Chile, cirurgião, Mary May, inspetor de monumentos históricos, Dumas Pai, expedicionário a serviço do Duque de Orleans, Jurin de la Graviere, oficial da Marinha, de Bornier, bibliotecário junto ao arsenal, Emile Algier, escrevente procurador, o Mans, chefe de gabinete, copé, funcionário do ministério, teoria. Coletor de contribuições, de em engenheiro loti, capitão de navio. Eles podiam empregar apenas as vigílias e os raros momentos de lazer do dia para os seus estudos favoritos. Mas rebuscavam os minutos como se recolhe um pó fino de ouro com o qual se consegue fazer uma joia. Quem foi mais sobrecarregado de fazeres do que os padres da igreja, administração de vastas dioceses, prédicas, viagens, direção de comunidades religiosas. Quantos volumes, contudo, tiveram eles tempo de escrever? Durante seus 35 anos de episcopado, Santo Agostinho escreveu nove volumes em fólio. Qual homem, no século XIX, foi mais ocupado do que Dom Bosco? Entretanto, este apóstolo da juventude, este pai de órfãos, este fundador de duas congregações, encontrou tempo para escrever um número imponente de volumes. Monsenhor Deusto deixou uma obra considerável apesar das ocupações absorventes. A direção do Instituto Católico quase excedia as forças de um homem. Ele foi ao mesmo tempo deputado pelo Departamento de Finistério e conferencista de Notre-Dame, dava igualmente retiros pastorais, pregava sermões de caridade, suscitava e dirigia congressos científicos, escrevia artigos para revistas, compunha obras. Um homem devorado pelas formigas, eis o meu retrato. Dizia ele, não é confortável, mas porque Deus o quer, vivam as formigas. Qual era seu segredo para levar a bom êxito tantos trabalhos? Sua grande facilidade, sem dúvida, mas também um labor incessante. Por toda a parte, até nas salas de espera, entre dois trens, escrevia cartas. A véspera de sua morte ainda corrigia provas. Não ser daqueles que esperam as ocasiões. Esperar as ocasiões. Belo pretexto para nada empreender, nada acabar. E, desse modo, esperam-se dias, meses e anos. As faculdades se atrofiam, os talentos mais belos permanecem improdutivos. Etienne Lame dizia um dia, Nosso grande mal é o número de pessoas que se criam feitos unicamente para deveres extraordinários e aos quais nada se pode demandar abaixo do heroísmo. Nosso país está repleto de pessoas que não querem matar senão o um leão, eles o procuram por toda a sua vida e quando morrem, a carabina contém ainda a primeira bala. Colocam a esperança em eventos fora de seu poder e desdenham os resultados prometidos ao esforço cotidiano. Esperar as ocasiões. Mas as ocasiões não fazem os homens, elas os revelam. Naturalmente, diz Roosevelt, num certo sentido, nenhum homem pode absolutamente criar a ocasião. Não obstante, quando surge uma chance, somente um grande homem sabe vê-la e aproveitá-la bem. Em segundo lugar, é preciso sempre se lembrar que o poder de usar bem da chance surgida não é dado senão ao homem que, fielmente durante longos anos, preparou a si mesmo para a necessidade eventual. Branly jamais teria feito suas descobertas imortais se tivesse esperado as ocasiões. Ele começou por trabalhar firme no laboratório. O rádio-condutor, do qual todo mundo fala esquecendo por vezes o seu inventor, o rádiocondutor é o coroamento de três anos de pesquisas. Não sei, pois, o homem que espera o leão. Cumpre cada dia, sem perder um minuto, a tarefa que te é imposta. Assim, no labor silencioso e recolhido, prepararás teu futuro, não importa se os outros não fazem como tu. O resultado pagará amplamente teu trabalho e sacrifícios. Tem uma visão clara acerca do valor do tempo. A medida de um homem, diz Emerson, é a apreciação que ele tem de um dia. Alguns minutos bem empregados a cada dia produzem maravilhas ao fim de alguns anos. Gotas de água terminam por cavar a rocha mais dura. O trabalho lento de animáculos edificou continentes. Os monumentos mais vastos elevam-se tijolo após tijolo e pedra após pedra. Que isto te seja um encorajamento. Depois de respeitar a Deus, respeita o tempo que Ele te dá. Esteja o teu sol na aurora ou no declínio, disse Kingsley. Agarra a ocasião que tens de colocar em prática o trabalho e de não perder nenhum minuto. Desde amanhã faz teu exame de previdência. Antes de cada estudo, antes de cada dever, renova a tua resolução. À noite, examina como empregaste o tempo. Haja assim todos os dias e farás coisas belas, em vez de sonhar e sem cessar. Estes bons hábitos adquiridos durante a tua juventude acompanhar-te-ão por toda a vida e, tornando-a mais fecunda, acalentando todas as etapas num ritmo poderoso e doce.